E galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui, primeiramente, importante que você comente nesse vídeo e deixe o seu like para que o YouTube possa recomendar esses vídeos para mais pessoas. E também, meu Instagram está na descrição, se você não me segue, segue lá. Bom, Recentemente, aí nos últimos dias, saiu a notícia que poderia haver aí um tsunami no Brasil, coisa que nunca aconteceu nas nossas terras. O Brasil é uma terra que não tem terremoto, tem uns tremorzinhos, mas né, nada que aconteça como acontece lá fora, furacão, tsunami, essas coisas não acontecem por aqui. Essa notícia, obviamente, deve ter apavorado muita gente que mora no litoral, né? Porque acho é que os lugares mais atingidos. Ou que, que é atingida é litoral, mas era um vulcão aí que já entrou em erupção quando eu tô gravando esse vídeo E as chances são bem pequenas, bem pequenas, eu acho que isso aí nunca vai acontecer aqui no Brasil, sinceramente Pode acontecer? Pode, mas eu acho que não Enfim, galera, vocês vão assistir um vídeo, eu até procurei esse vídeo para reagir ele novamente Só que o cara que criou ele, ele removeu do YouTube o vídeo e Então eu não consegui Mas eu tenho uma gravação é, Desse vídeo Que é espetacular Mano, é sim... simplesmente Sensacional, o cara usa a computação Gráfica, ele faz Uma coisa incrível, vocês vão assistir Quem não assistiu, quem já assistiu Assiste de novo que é bem legal é... De como seria um tsunami No Brasil Ou como que é em qualquer lugar do mundo né As águas Realmente tem muita força e destrói tudo que vem pela frente, certo? E você que mora no litoral aí, ficou com medinho? Comenta aqui embaixo. Então eu vou deixar vocês assistindo aí que é... Esse vídeo é sensacional. Esse vídeo é sensacional, beleza, galera? Então acompanha aí o tsunami como seria no Brasil, não sei. Vamos ver se a gente vai se impressionar com essa... Mano, as parada... ele, fa... ele tá fazendo poucos vídeos Que ele deve ter um trabalhinho pra fazer isso aqui, ó O fim de Los Santos Ó, parece bagulho de cinema, né? Subi subir aqui a minha câmera que ela tá muito baixa Olha lá o... Caraca, moleque Bagulho crazy, mano, ó Satélite O... Como é que é o nome dele ali? O... Cara, tô esquecendo... Nossa, cara, tô, tô ficando velho, velho. O Lester. Meteoro, meteoro. Nossa, mano. Ficou muito, Ficou... Caraca. Ó, o meteoro. O meteoro caiu no mar. E? Nossa, mano, que louco. Cara, eu queria que tivesse um script que como, como gera o o furacão, geraço de tsunami. Seria muito louco, velho, se se tivesse. Nossa, o Lester, velho. Todo torto. Tá tudo tranquilo. Nossa, olha a onda, mano as pessoas correndo quando o tsunami faz água puxa, né? Caraca que épico, mano! Olha isso aqui, estão vendo? Acho que o meu mouse passando aqui. Olha o tamanho dessa tsunami, velho. Olha isso. Ó. Nossa, mano Queria que tivesse um script, velho Olha ele não dando, ó Nossa, mano, que louco, velho Que louco A força da água, maluco Vai não dar, vai não dar Mano, o cara é bom, velho Faz essa animação aí Ele é bom, ele é bom Sai, tio Lascou Vai embora, vai embora aí rapaz, aconteceu É pinga, cachaça Vai, tia Nossa, a galera Ah, mano, se tivesse um bagulho que fizesse aí Eu ia fazer tanto vídeo de tsunami Olha só, cara, que louco Ó, ó, ó, ó Mano, muito louco, muito louco, muito louco Ó, isso aí já é o mod já Isso aí é o mod que eu uso Olha o tamanho do tsunami Caraca, mano Só falta... Não, o prédio não vai cair Olha... Eita Olha a água, malandro Muito louca a animação, né? Fala sério Caraca, a moto tá ali. Caraca, mano. Parece cinema, velho. Fica muito ficou muito louco, mano. As animações que ele faz é incrível. Eu não sei se você chama animação. Computação gráfica. Animação é quando é desenho, né? Tá certo. Caraca, que é isso aí? Quem tá no submarino? O Lester, é o Lester, velho. É o Kiff! Esse aí, viu, dá... Você é esperto. O Lester saiu no, no, no submarino. Muito louco, muito louco, muito louco. Bom, galera, ele tem mais outros vídeos aqui no canal. Tem vários vídeos nessa pegada aí. Cara, eu gosto demais dessa parada. E é isso aí, tem vulcão, entra em erupção, apocalipse, é... meteoro, chuva de meteoro... Várias outras animações aqui são até um pouco antigas. Começou a chover, não sei se vocês estão vendo. Mas se vocês quiserem que eu trago mais vídeos assim, mais frequentes, talvez até traga um domingo, quem sabe. Comenta aqui embaixo, beleza? E quem tá com saudade aí do tsunami do Natia, nossa, não é como esse aí, mas eu curto bastante de fazer. Dá um trabalho do cacete. E se você não viu nenhum vídeo a relacionado tsunami Dá uma olhinha que tem uma playlist chamada Fim do Mundo. Tem lugar apocalíptico, tem várias outras coisas aí é, no canal. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei. Adiciona os favoritos. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Tá chovendo? Fui!